E olhando, ó, nessa sala aqui ele me pede uh, para liberar, né? Então eu consigo liberar todo mundo ao mesmo tempo aqui. O pessoal vai entrando. É, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem como criar comunidades. Vou tirar o microfone dessa aqui, senão fica dupla. Oi? Uh, só reforçando, tá, colegas, eu tô, eu não sou nenhuma, não sou nenhuma, tá, alguém tá com o microfone aberto, aí a minha voz tá saindo. Horrível, minha voz ouvindo assim, complicada. Tá esperando que o moderador Já, já, já aprovei ali, eu tô aprovando aqui, Tô esperando Porque que o moderador aproveche. Isso é, um, é uma segurança também, né? Claro, estou liberando todo mundo aqui. <risos> tá, ok. Bem, então, olha só, vou, vou considerar que, que esses que entraram aqui, tá? Os demais podem estar tá acompanhando o que vai estar tá acontecendo aqui na sala, tá? Uh, eu quero mostrar para vocês, dentro do, dessa minha, da minha sequência aqui, a sala de webconferência, que vocês já viram como é que é bem bacana, o compartilhamento, vocês já viram como é que é, algumas coisas para quem resolver usar o Encom, que agora já está começando, né? Uh, tem umas funcionalidades legais. Agora sim, vou perguntar para o pessoal que está na webconf, tá? Que está na mconf. Vocês já fizeram enquete alguma vez dentro da sala de, de... mconf? Não, mas eu não quero que vocês respondam no bate-papo. Eu vou fazer uma enquete, então, com vocês. Tá? Então, acompanhem, olho na tela. Peraí. Deixa eu tirar o microfone aqui. Ó. Eu, o emconf é legal, que eu consigo tirar o microfone das pessoas aqui. Uh, olho nas duas telas para quem está nas duas, tá? Então, olha só como é que a gente cria uma enquete. Uma enquete é um negócio interessante, porque eu posso, daqui a pouco, dar uma vez assim, eu quero ver se está todo mundo ligado na aula, entendeu? Tô, se eu estiver fazendo uma aula síncrona, tá? A síncrona não vai dar certo. Iniciar uma enquete. Eu posso fazer uma pergunta aleatória, assim. Como agora. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondem na tela. Vocês já fizeram enquete no MCOMP? E aí vocês apareceu na tela de vocês e aí o pessoal tá respondendo. E quem tá me acompanhando, olha o, a visão do professor. A visão do professor eu consigo ver quem é que tá respondendo, eu já sei aqui, aí eu, às vezes eu brinco, né? Pessoal, corre da cozinha, vem aqui! Né? Porque às vezes o aluno tá me escutando, mas ele tá fazendo uma outra coisa, né? Não tem como ter certeza que ele tá sentado. Oi, Rosa! tu aqui na do zoom na do zoom tu consegue não não é, apareceu um sim para ti tá na do zoom é na do zoom na do zoom tá aparecendo a tela inteira de vocês a minha tela para vocês por exemplo quem isso, é, isso aí é uma coisa assim, hoje vocês vão dar um nó, dá um nó, eu tô toda enosada aqui na minha mente também, porque isso aqui também é uma coisa nova. E olha só, eu posso... A mão, a voz ó eu fiz uma pergunta, vocês já usaram? Aí eu poderia perguntar assim, pessoal, pode ser uma coisa de verdadeiro ou falso, tá? Ou eu coloco no meu slide, tá? Eu vou mostrar aqui pelo zoom, ó, né? Aqui, ó. Eu posso botar no slide a pergunta, ou como... Eu, às vezes, eu assim, massa, tu não tá meio apagadinha, Será que eles estão aí, não? Então, pessoal, quais são os aspectos, não sei o que, não sei o que, é, né? Aí eu, eu faço uma, uma personalizada, né? Qual é a cor que vocês preferem, né? Dessas opções, né? Tá vendo? Eu tô criando aqui, ó. Tá? Azul. Assim. É, ó. Aí eu, assim, pessoal, qual é, a, qual é a cor que vocês preferem? Eu tô nos dois agora. A minha voz está chegando pelo Zoom porque eu tirei o microfone do Mconf, tá? Mas eu tô fazendo essa enquete no Mconf para vocês verem que o Mconf dá para a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Fazer essa enquete... Sim, é no Mconf. A ideia é vocês estão me vendo uh, fazer isso tudo pelo Zoom, mas é para fazer no Mconf. É uma loucura, tá? O Zoom seria o big brother olha votação de plenária <risos> votação de plenária exatamente joga na verdade em é. nesse Inclusive, assunto de ferramentas é, de votação de plenária como é que faz isso uh, uh, Wendy tem uma forma de enquete onde o docente não sabe quem respondeu quem porque uh, muitas dessas votações não, de plenária é tem só que ser é que Sei. é só alô é eu. oi mas é só eu que sei, né assim, Na verdade Isso, pois, mas o correto mesmo deveria pois, Carla, ser Só eu que estou vendo quem é que está quem, é que, quem é que É, na sala de plenária, né Mas para mim é uma forma de de, de, de de saber Mais ou menos, quem tem, quem, quem não E eu sempre faço perguntas que não sejam perguntas assim Constrangedoras, né Mas olha só vocês viram que... O César que... tá perguntando uhum, onde você clicou para fazer a enquete. É uma coisa que eu, que eu cabertei aqui, ó. Eu não dei o ok, eu saí fora e eu perdi. Estão vendo? Não apareceu. Oi? O Ficou César o tá perguntando aonde tu clicaste para fazer a enquete. Ó, eu vou iniciar de novo, ó. Ah, para fazer a enquete, alguém perguntou, né? A gente clica no mais aqui, ó. E aí tem iniciar a enquete. Tá? É, anotem no tema ali. Criem uma sala vão só vocês. Criem a enquete. Convida um ou outro, a, né? pessoal para vir. Então, por exemplo, dá sim ou não, eu publico depois aqui, ó. Isso eu esqueci de mostrar para vocês, eu publico, né? E aí, se eu tiver o slide 1, um, slide 2, eu posso fazendo, né, vários, né? Mas, de novo, planeja ou tenha isso como um recurso para dar uma sacudida na turma, tá? Tem mais uma pessoa que vai entrar, tem mais um outro recurso que eu quero mostrar para vocês, que é muito legal, o maisinho tá aqui embaixo, só eu que enxergo, Luiz, porque eu sou professora. Mas olha só, Luiz, uh, todo mundo me acompanhando lá pelo Zoom, tá? Dois olhinhos aqui. O Luiz Fernando, eu vou clicar no Luiz Fernando e eu vou tornar o Luiz Fernando apresentador. Luiz, o Maisinho apareceu para ti aí? Yes, ele tem o poder. Isso eu faço para o meu aluno que vai fazer uma apresentação. E aí teve um colega que perguntou ontem, por exemplo, foi muito mais prático do que ficar carregando o aluno. O Luiz agora, ele está com o comando de compartilhar a tela. Luiz, se tu quiser compartilhar a tua tela, assim, uma coisa legal aí, tu pode compartilhar para o pessoal ver que o Luiz, que entrou como aluno, eu passei para ele o poder dele compartilhar a tela dele, ele pode compartilhar. Consegue, Luiz? Só para o pessoal vendo essa possibilidade. Aumentou ah, a pressão Luiz. agora para o Luiz. Ai, desculpa. <risos> Tô bem é, no, no, nesse, nessa, é. Eu não sei quem é o Luiz e, Peraí Ó, Como é que tu faz, Luiz? Ó, tem que clicar no, Embaixo dessa tela grande aqui que aparece Ó, O Luiz já está fazendo O Luiz está o dono da, da tela Aí tu querendo, tu tá compartilhando a tela dele Que é isso que ele está vendo agora Ó, É assim que ele está tá nos vendo né? Oi Luiz Bom, tá bom, Ed, muito obrigado. Agora é comigo. Ah, tá uh! <risos> uh! <risos> Tô brincando, tô brincando. Tá. Oi. Então, esse, esse recurso é muito bacana pra, é muito bacana uh, para isso. Então, por exemplo, ontem, ontem a gente fez uma consolidação lá dos modelos de negócio, um de cada grupo tinha que fazer. Então, eles me diziam aqui no grupo, né? Pessoal, coloquem quem é o próximo, eles já estavam organizados e eu procurava o nome do aluno, vim aqui, né, aqui o Luiz, ó, o Luiz está como apresentador, ó, e aí eu, eu, não vou remover o usuário, né, e aí eu posso transformar outra pessoa ou eu volto para mim, porque eu perdi o meu, o meu poder, né, aí eu, eu quero me tornar apresentadora de novo, agora eu tenho... De novo, o comando, estão vendo aqui ó, embaixo, ó, de compartilhar a tela. Enquanto estiver com o Luiz, eu não consigo. É um por vez, não dá para vários compartilharem, tá? E agora, gente, eu vou fazer uma, um negócio super bacana que eu conheci, foi recente, que eu adorei, mas isso também. Para aulas síncronas, tá? Aulas que eu estou com os meus alunos aqui. Que é formar grupo, tá? Então, agora eu vou pedir para vocês acompanharem na tela do Zoom, que vocês acompanham minha, meu compartilhamento de tela, tá? Os alunos que estão na sala de Nconf, vocês vão ver o que, que vai acontecer. Então tá, vamos lá. Então, tô com 36 usuários aqui, eu vou clicar na, na, nessa engrenagem, e aqui eu tenho essa possibilidade aqui. E aí de apoio. Ah, aí eu vou criar. Ele vai abrir uma. Ele vai abrir isso para mim. Ah, eu quero criar. Eu quero dividir vocês em cinco salas. Quem é quem vai ficar em cada... Normalmente, ele não coloca o um moderador. Vamos... Eu, só para vocês entenderem, eu dou uma disciplina que é vinculada à contabilidade gerencial. É uma disciplina de último semestre. Tem muita atividade que os alunos tem que trabalhar em grupo, analisar. Então, é muito propício para atividades em grupo. Então, eu disse para a turma, turma, vocês querem escolher os grupos ou a profe pode escolher? Aí eles, não, a profe pode escolher. Aí, beleza. Então, primeiro momento, o que, que eu fiz? Eu vou fazer esse exercício com vocês. Eu vou dividir vocês. Em cinco salas. Então, cada um de vocês que está no Mconf, quando eu der o criar, vai aparecer uma, uma telinha que vai dizer assim, você foi direcionado para a sala tal, tá? Vocês memorizem qual é a sala de vocês, foi assim que eu fiz com os meus alunos. Primeiro eu disse para eles, dois minutinhos para vocês saberem que sala que estão. Depois, e na aula seguinte, eles sabiam que eles eram da sala 1, um, da sala 2, tem a possibilidade de permitir que ele entre na sua sala. Tá? Não tem como dar nome para a sala. É sala 1, sala 2, sala 3. Eu posso criar até oito salas. Tá? Tem a prof. Ângela que tem uma atividade que ela faz com 11 grupos. Aí ela fez um, uma combinação de. Né? Então, assim, é só até oito. Então, olha lá. Então, o pessoal que está no Mconf, vocês vão ser direcionados para uma sala. Vai abrir uma tela, vocês depois vão nos contar o que, que apareceu aí, tá? Vai lá, tchau. Em dois minutos vocês vão ser excluídos daquela sala e voltam para a grande. Ó, pessoal, quem tá uh, só acompanhando aqui na tela, olha o que, que acontece com os usuários. Aqui uh, vai aparecendo à medida que eles estão entrando nas salas. Então, quem tá no mconf, na telinha aqui tem que ter aparecido uma opção de salas, né? Ou então até aqui, ó, se eu clicar em salas de apoio, eu, professora, posso entrar em qualquer uma delas, tá? Tá? Se eu quiser só escutar o que eles estão falando, eu posso também, mas eu acho feio isso. Então, ó, o pessoal tá indo, ó, e aqui teve um colega, o bate-papo tá aqui, tá, então a gente gerencia, o bate-papo falou, o Heraldo, né, falou, Oi, Heraldo, é o Heraldo, meu colega lá da câmera, né, é, é ótima essa ferramenta para acompanhar quem tá na aula, né, isso aqui, o, a sala de apoio é interessante, porque quando eu digo para os alunos irem a sala, quem não foi... Eu posso ficar assim, ué, cadê? Por que, que não tá, né? Ó, a Ângela, né? Lembra que eu falei, né? Que eu posso conversar com, no privado. Ó, é a Ângela, é a, a, a Rosa, que é minha amiga, que Eu posso assim, oi, Rosa. Tá tudo bem? Está <risos> na hora de entrar. <risos> oi, Rosa. Rosa, uh, deu certo, deu certo entrar na sala, né? A gente sempre docinha, né? Aí uh, volto aqui para salas de apoio. Estão vendo, vendo aqui, ó, em 45 segundos, se eu quiser derrubar todo mundo, eu derrubo e eles voltam, tá? Deixa eu entrar numa aqui, para vocês verem aqui. Estou entrando e eles me tira daquela, mas ela está aqui, tá? Eu sempre digo, pessoal, estou entrando nas salas, qualquer coisa escrevam aqui. E essa aqui é a sala que eu entrei. Estou entrando e ó, eu posso ativar meu microfone. Não vou ativar aqui, vou ativar só para dar o eco. Ele não vai deixar. Ó, dois segundos nós vamos cair. Gente, em dois segundos caiu o tempo, expirou. Ela vai fechar e os alunos... Ó, viu? Tudo automático, eu não mexi nada. Eu ativo aqui. Ou oh, Ender, mas é porque os alunos... colocou um timer, não que tenha que ter. Claro claro, <risos> claro, claro, claro, claro. Oi, pessoal. Foi um susto, né? Foi um susto. Foi um susto. Olha só. O que, que eu vou fazer agora para vocês terem a experiência completa? Tem alguém com o microfone aqui. Aqui eu fecho. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi de ser rápida aqui. Eu já desligo rápido o microfone. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou criar as salas, mas vocês vão entrar na sala que vocês estavam. Eu espero que vocês tenham gravado. Então, eu vou só criar cinco e eu vou permitir que vocês escolham. Entenderam? Então, vamos supor que é uma atividade que leva duas, três aulas, né? Então, ah, vocês entrem agora e vocês vão discutir com seus colegas na sala de vocês. Tá? Eu vou uh, colocar aqui também, eu vou colocar dois minutinhos, tá? Só, tá? Para não ser muito tempo, só para vocês experimentarem. Antes disso, deixa eu mostrar aqui uma coisa: aqui ó, eu tenho uma, um arquivo, tá? Registro de aula, webconto COVID-19, tá? Tudo que acontece nas minhas aulas eu registro aqui, ó, os grupos da aula, os grupos da aula de 25, o bate-papo, né? E aqui, quando eu descobri, que foi uma alegria tremenda, foi muito assim, ó, vocês não têm ideia. Uh, quando eu descobri desse, do, das salas aqui, ó, tá vendo? ó? Eu, eu copio a tela que aparece ali depois, tá? Então eu vou, pá, vou criar, agora vai aparecer para vocês... Isso aqui, ó. e eu poderia escolher sala 1, sala 3, sala 4, como eu, prof, não quero entrar em nenhuma, eu fecho aqui, eu fico na sala grande e os alunos vão para suas salas trabalhar, tá? E lá dentro de cada sala, só para vocês terem uma ideia, todos têm o poder de compartilhar a tela, de ser apresentador, tá? Então, não sei, eu, eu gostei disso aí, eu achei legal. E, às vezes, é uma aula que eu não preciso gravar, né, pessoal? Porque é uma aula de atividade, então, se vocês tiverem uma adesão bacana, significativa, vale a pena. Inclusive, por exemplo, X de tempo, ah, agora né offline, tá? Contribuição, isso é muito útil também para as defesas. Hum. Que a gente pode fazer a banca entrar na. Aqui, ó, tem uma que, é a, que pode ter a sala, e tem a, a das bancas até, eu acho que é mais essa aqui, ó, Isabel, tem aqui, ó, convidar para sala privada, daí vai só a banca. Isso, lá. exatamente. Isso, isso é. é. Tem a essa despesa para a banca poder uh, dar o um veredito, enfim. É. Ah, e é legal também, é... o Andy, criar uma sala do cafezinho, né? Pra fazer um, um break ah, aula. É, não é. Aqui tem, ó, tem cronômetro que a gente pode ativar, tá? Tem uh, os professores mais uh, sofisticados, tá? Eu, eu não sou. Quiser fazer uma transmissão com o YouTube, é aqui que a gente clica, tá? Eu tenho meu canal, daí eu tenho, né? Tem, tudo isso tem os tutoriais, tá? Pessoal, só para vocês verem assim, o M. tem muita coisa legal. É. A única coisa é todo mundo junto no cabe. Mas, Wendy, uh, posso fazer uma pergunta? Pode. Uh, assim, até conversei ali no privado com alguns colegas. Eu, pode ser que tu me convença ao contrário. Alguém já comentou aí, mas que, não vai, que o MCOM vai ficar muito pesado na hora que todo mundo Sim. estiver fazendo é. aula remota. Tá? Eu uhum. confesso que eu estou procurando outras alternativas. O próprio Zoom... Eu acho, que, uh... eu acho que eu acho que só para daí assim como é que a tua experiência o um, o um, que tu avalia isso e segundo se a gente consegue importar essas outras plataformas assim de web conferência tipo zoom ou alguma outra para dentro do Moodle fazendo uh, enfim configurando da mesma maneira que tu demonstrou para gente ali que tem a tua sala de videoconferência tua sala de conferência, mas no caso com outras uh, plataformas que não Tá, olha só, uh, Luiz, né, Luiz? Então, assim, eu, eu, eu, pelo que eu tenho conhecimento, tá, uh, é, provavelmente a gente vai ter uma outra plataforma via institucional para conseguir aguentar as salas, tá? Então, eu tenho feito um, eu tô trabalhando num projeto com o pessoal da Universidade da Paraíba e eles lá estão usando o Google Meets, que talvez seja o que a URGS, a... Uh, Faça, né, enfim uh, Eu sei que a engenharia Tá com, né, tem a engenharia Que tá encaminhando, mas tem outras unidades Eu fiquei sabendo também que o pessoal do Clínicas tem já O Google Meets, inclusive Até uma colega uh, Ela tava me Compartilhando, ela consegue gravar a aula Né, e o Zoom Tem essa questão das salas, né, porque vejam assim uh, Luiz, bem sinceramente Assim, né Bem sinceramente mesmo, né? agora com o ensino remoto, toda essa dinâmica que eu fiz agora com vocês, salvo 100% da turma, mas eu estou aqui, estou presente, vai ser mais complicado. Eu vejo que a maioria dos professores vai organizar tutoriais, gravar para o aluno seguir uma trilha. Eu vejo que vai ser uma coisa um pouco mais silenciosa, entendeu? Eu... Uh, tô usando isso porque eu tô seguindo, entende? Então, assim, salvo que uh, a gente consiga fazer interações ao mesmo tempo, vai, vai meio que distribuir, né, cada professor vai gravar num horário, enfim, mas é muita gente, sabe, Luiz, é muita gente, a gente não tem, assim, uma regra que tem que ser assim, né? Eu, por exemplo, que vou agora entrar no remoto, né? Então assim, eu tô, no, eu já tô fazendo um remoto de certa forma, mas eu tenho interação com a turma durante nesse novo remoto. Eu tô em dúvida se eu vou ficar disponível no horário da aula para fazer isso, sabe? Porque eu tô com as aulas gravadas, tenho as atividades para fazer, né? Posso? Vou, provavelmente eu vou dizer, ah, vocês atuem isso. Deixa eu, eu então olha só, pessoal, o que eu queria. Não sei se eu te respondi, isso ou só deixei com mais dúvida. Ed, Mas é, assim, me Luiz, permite é... fazer uma observação, Ed? Falando, Claro. Eu é Alberto do Canto. Eu participei terça-feira numa reunião com a, do comitê de governança digital para conversar sobre esse assunto. É, o, embora a ULS tenha adquirido outros servidores para o MConf. Em determinados horários já está em 90% completamente saturado e, e já não está dando conta. Isso. É, mesmo sem todo mundo usar. Pois tá? é. Então não ficou vai é, só não digo que ficou definido, porque não saiu a ata ainda né? que a, a URGS, a maioria das universidades brasileiras estão usando o Google Meet. Isso. Tá? Então, e a Google tem um contrato gratuito para instituições de ensino, que liberam o seu ambiente é, gratuitamente para a instituição de ensino, o ambiente profissional deles. Então, a maioria da instituição, a Universidade de Brasília, está usando o Microsoft Teams, e também Isso. é uma opção muito interessante, porque libera o Office 365. Então, também, e também tem a versão acadêmica, de, é, gratuita, então, ficou praticamente definido que o, o oficial será o Google Meets e Macro, Microsoft Sim. Isso. isso. Isso aí. Ainda bem que o senhor o está senhor falando isso aí. Isso aí eu sabia, mas eu não... Já que vem uma, uma informação. Mas, o que, que acontece? Alguns professores já estão em andamento, como a professora Carla tinha comentado. Então, podem fazer essa interação agora, durante, enquanto a gente tem. Então, por exemplo... Né? É. Mas, assim, a, a resposta é que o, o, e... a base é o Moodle. E o que a gente pode, dentro do base Moodle, é Moodle, é colocar e... o link é usar das, das aulas aí. gravadas de qualquer plataforma. É, então, mas olha então, só. Independente professor... da plataforma, uh, esses links vão estar lá no Moodle. Exatamente. É, o que muda, por exemplo, como o professor César colocou, né? A minha. minha, minha... Minha percepção, né? Eu já posso começar a fazer o meu, o meu planejamento agora, né? O Moodle permite que eu faça várias atividades. O Web gente, é uma delas. O que vai mudar, e, e outra coisa. Se uh, teve a professora Rosa que comentou, né? Ah, eu posso gravar as minhas aulas. Posso gravar. As gravações já vão valer. E eu posso, inclusive, eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui das minhas aulas gravadas aqui, ó. Aqui. O pessoal que tá na MCONF pode sair. O que eu queria mostrar era isso. Carregar a apresentação que eu já tinha mostrado antes, as salas, tá? E a dinâmica do, das enquetes. Uh, criar sala, Google Meet deixa, Zoom deixa, todos eles deixam, tá? Então isso dá para fazer também, tá? O que muda, enquete eu não sei se o Zoom permite fazer. Provavelmente pode ser que tenha, tá? Então é mais para algumas coisas são mais uh, são mais uh, muda o ambiente, mas elas têm umas funcionalidades parecidas, tá? Aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. A quem, por exemplo, quiser já aproveitar agora, ah, eu já vou começar a gravar minhas aulas com o Mconf. Uma coisa que é legal de vocês verem é como que fica, tá? Eu acho que eu acho que é interessante mostrar. Tá então olha só. Compartilhando tela? Ah, agora sim. Tô então, essa aqui é da minha turma lá de planejamento contato, que eu teve um monte de aulas já que eu, que eu gravei. Aí, olha só, tem duas formas de apresentar, tá? Ou o aluno vem aqui na apresentação, ou eu faço o download. Quando, que que, que que a gente, o que que eu e meus colegas lá do departamento, a gente vai fazer? Eu vou fazer o download, tá, dessas aulas, e eu tenho um canal no YouTube, eu vou botar lá o link para quem for lá e acessar, entendeu? Eu já vou fazer, eu vou começar a fazer essa semana, porque... Vai que não tem mais espaço, entendeu? Então, assim, é gerenciar o meu risco. Por quê? Porque eu quero que essas aulas, quem não assistiu lá dos... Eu tenho, nessa turma, eu tenho 70 alunos, tá? Eu tô com 58 acompanhando. Tem 12 que eu não sei. Não sei se eles vão desistir, não vou, mas igual, eu vou deixar lá disponível para eles. Então, eu posso fazer o download do vídeo, tá? Agora eu vou dar um crepe aqui no meu... Coisa aqui. Uh, ou eu posso... O aluno entra aqui, e olha como é que ele vê a coisa aqui. Ele e isso aqui é um negócio legal. Isso aí tá um dos videozinhos que eu mostro também, a, a sala de webconferência, tá? Pessoal, para vocês não se preocuparem assim, ah, eu mostrei um monte de coisa. Vai lá nos meus videozinhos, tem isso aí. Então, olha só. Ai, minha voz vai sair. A webconferência, ó. Lembra que eu digo, ó, eu mostro pro aluno como é que vai funcionar, o que, que ele tem que fazer. Tá? Eu vou vir até o final, que eu quero mostrar uma coisa aqui pra você. Ah, é, daí o aluno tá ali todo de boa, né? E aí tem um negócio legal aqui, aí tem hora que. É, tem. Acontece de tudo. Olha só que legal. Eu consigo copiar, gente, tudo que aconteceu aqui, tá? Eu também consigo copiar o que aconteceu durante, mas às vezes eu me esqueço. Mas depois que eu gravei, eu consigo copiar, copio, e depois eu posso jogar para um Excel para ver quem é que foi, qual é a qualidade de de participação, mas isso numa aula síncrona, tá? Então, isso que é importante. Ó, o pessoal que, que tá aqui na sala, ó, eu tenho opção aqui nesse buraquinho, aqui nas três bolinhas, de copiar tudo que aconteceu, né? E jogar para um Excel tudo que aconteceu no bate-papo, tá? Então, isso é possível, Luiz, nas outras plataformas. Tá? Elas não mudam. Eu acho que, que, que a ideia também aqui de mostrar o MConf é para quem, por exemplo, ah, amanhã eu já estou dando aula, eu já posso usar, já posso começar, o MConf aí tá aí. Ninguém disse para nós que amanhã não vai estar tá o MConf, né? E, e até eu não quero que façam isso, porque eu estou usando o MConf, né? E não tem outra plataforma uh, disponível para que grave. Inclusive eu quero mostrar para vocês. vocês e na Sim, minha opinião, eu acho pra... que não vai ter uma única, né, eu acho que cada... Vai ter várias, é, cada um várias. vai escolher. É. é. Eu, o que eu quero mostrar para vocês, tá, dentro desse material aqui, tem muita coisa escrita, mas é que é vocês lerem com calma e relerem, né, e verem né? essa questão, ó. então eu queria mostrar salas de apoio, Está aqui, ó, que eu queria falar da ajuda do Moodle, vão lá, cliquem, vejam, aquilo que vocês tiverem dúvida, compartilhem, Uh, tem uma coisa que eu quero... Eu vou passar aqui um pouco antes de vocês irem embora, que é assim, ó. Que é isso aqui, ó. Tu pode mandar uh, para mim, Carla, hum. o link do grupo do WhatsApp pro pessoal. Tá. Quem quiser entrar num grupo... Eu fiz um grupo na outra vez que eu participei, que é um grupo de... De profs que se ajudam aqui, tá? Ferramentas, até botei aqui SEAD, tá? Esse grupo aqui. Se vocês quiserem entrar nesse grupo, a gente vai se ajudando aqui, tá? Então é um canal aí que fica mais rápido ah, de para mim é novidade, vou entrar também. Tá, não? Pode entrar. E, na verdade, é uma ferramenta que eu uso na minha aula, tá? É um meio de comunicação com os meus alunos. E, então, manda o link aí, porque daqui a pouco eles começam a sair, né? porque Mandei, Enfim, a gente acabou. Porque realmente era bastante coisa, né, para mostrar. Então, só para contextualizar, né? Eu participo do projeto SOS, então eu trouxe. Isso é uma coisa bacana, sabe? Tentar fazer algum tipo de link que acaba acabou ficando. motivou a minha turma, tá, pessoal? Porque assim, ó. Quando eu entrava na aula de noite, todo mundo muito para baixo, entendeu? E, e, a, e, e é um é um momento assim que de tanta incerteza. Então o projeto uh, permitiu eu dar um brilho na disciplina, tá? Então a disciplina a gente trabalha todos esses elementos. O que, que a gente fez? A gente aplicou todos esses elementos para essas empresas, tá? Então eu fiquei responsável e o WhatsApp uh, Hangout, eu não conhecia o Mconf, né? O Hangout e o Elos, Tá? São duas ferramentas que as pessoas podem ter e se encontrar fora do NConf, tá? Isso é uma coisa importante para vocês passarem para os alunos de vocês. Como é que os alunos vão se encontrar? A gente cria uma sala de, de de uma sala do, do ELOS né, para eles uh, se conversarem. É gratuito até 15 pessoas. Tá? Então, olha aqui as salinhas, aqui salinha, eu botei uma imagem com meus alunos conversando. Uh, sobre, e o empresário também entrava, em algumas reuniões o empresário participa, ele entra nessa sala. E aí, por que, que eu queria mostrar esse conjunto aqui? Porque, hum, ó, aqui, eu tô aqui, ó com essa, essa turma, nesse grupo, na descrição, eles têm uma sala, que quando eles dizem, professor a gente tá com reunião, a gente tá, professor, empresário, eu entro nessa sala. E aqui o drive. Onde tem todos os materiais que os alunos estão trabalhando Só eu que tenho o acesso, né? Não os outros colegas, só os, os colegas da turma, do grupo né? E eu consigo ter acesso Então é, um, é, um, é uma forma de trabalhar um pouco diferente, né? Tu chegou a mandar o link do WhatsApp e... Eu mandei, Wendy, mas várias pessoas estão dizendo que não conseguiram entrar, inclusive eu Eu não sei é? se pegou no limite do, do, do, do grupo Não, do não. Não, pode ser que na hora de copiar ali da outra vez, sabe? Ficou um... Uhum. Olha só como é que... Eu já tô mostrando para vocês como é que a gente convida alguém com o link do, do WhatsApp, tá? Eu vou entrar aqui no chat e vou colocar aqui, ó, link para entrar no grupo do WhatsApp. Tá? de ferramentas tecnológicas, aí é bem legal porque os outros colegas vão compartilhando também, eu tô aprendendo coisas, sai uma coisa, sai outro, pessoal compartilha. E a gente meio que se ajuda, não é nada obrigatório, não é nada institucional, tá? Mas é alguma coisa que, que pelo menos, a gente se ajuda, entendeu? É mais fácil da gente, então, por exemplo, quando eu descobri o um negócio ali da da, da do sala de apoio, né, tá vendo? Tem interação, né, as pessoas interagem. Bem. Oh, agora, uh... agora disseram que deu certo deu certo é alguma alguma coisinha de espaço ali talvez por exemplo né então o que eu queria mostrar para vocês então uh, do projeto isso é uma, uma uma dica legal tentem pegar alguma coisa que seja do contexto atual para para ajudar a ilustrar o conteúdo Eu acho que cada um pode acho que é possível fazer isso eu acho né eu, eu sei que eu consegui então mas não sei se todo mundo consegue mas eu acho que vale a pena tá tem muitos projetos legais, tem aí o projeto SOS, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, coloque em contato com a nossa coordenadora, com as gurias da escola de administração também, né? Para de repente ajudar. A gente está com design envolvido, área de comunicação, área de direito, a administração, cursos contábeis, né? Então, uh, vale a pena. Hangout e sala Elos, tá? Fica aqui a dica. São, uh, Luiz, são exemplos de como os alunos podem se encontrar. O Drive é nossa, é muito bom! Eu nunca tinha usado do jeito que eu tô usando. Eu vou mostrar nessa imagem aqui, tá? Eu fiz uma atividade com os alunos na pasta Excel e eu ia acompanhando os grupos trabalhando. É muito doido, mas é legal, tá? Fora isso, qual é a vantagem? Né? A vantagem é... Uh, se o professor quer estar uh, tá acompanhando o que está fazendo, ele quer dar um feedback, é mais rápido. Assim, diminui o volume de e-mails, de vai e volta, salvar arquivo. Por exemplo, eu estou dando aula para o curso do Plageder, são 130 alunos. E eu consegui convencer a nós usarmos o Drive para poder acompanhar e os tutores acompanhar. Então, assim, é uma ferramenta que as empresas usam, né? Então, isso é uma coisa também que me motiva muito, né? Também é o que está acontecendo no mundo corporativo. Né, trazer isso para dentro. O WhatsApp acho que é válido, tá? Mas vai depender da dinâmica que vocês vão fazer, né? Cada um uh, de como ver, mas é uma ferramenta que para mim está sendo bastante útil e ágil, né, para gerenciar. Então aqui uma visão geral. Eu já tinha sempre, já faz alguns semestres que eu faço, eu sempre deixo uh, Uh, flexível, né? Mando sempre mensagem pelo Moodle, mas o, o WhatsApp acontece em coisas muito mais dinâmicas. Que eu não, por exemplo, vocês viram ali, eu mandei a fotinho, botem as notas. Ah, na, na semana, na, na, no dia da, da semana, eu vou dizer, postem as notas, mas eu não consigo mandar mensagem, foto, né? Então, o que que eu tenho, né? Eu tenho o um grupo com toda a turma, eu tenho um grupo de extensão que foi criado, né, para isso, eu tenho o um grupo da extensão da educação financeira, que é um projeto que eu também estou tocando, né? E no link entra quem quer. E se a pessoa cansar, né? Ela sai. Né? Então. Aqui, por exemplo, esse é o, é o nosso projeto. Vocês não conseguem ver, não tem como ver isso aqui, né? Mas eu configurei ele para só a administrador mandar mensagem. É o link do nosso projeto. A gente está com 80 e poucas pessoas aqui. 86 pessoas e só quem é, o só o administrador manda mensagem, isso é uma coisa legal também. Mas isso aí, assim, é, é, um, é um bônus, tá, pessoal? Não é o foco principal. Sim. O que eu queria, que eu recomendo, eu comentei o Screencastify, acho que vocês já viram aí os videozinhos todos que eu gravo são com o Screencastify. Ele é muito simples, tá, de, de usar. Ele é uma extensão do Chrome, tá, então é pelo Chrome, tem que baixar a extensão. No, nesse link eu mostro como utilizar, Chrome? tá? E do Google Chrome. Então, assim, ó, ele acaba tendo uma extensão aqui, eu não vou ativar, porque senão ele vai, vai dar problema no Zoom. Mas ele, ele, ele vai fica, chegar um ele vem de na ele instalação vai padrão, aqui. ou a gente Mas não eu tenho a opção. instalar? Não, tu só ativa a extensão, não tem que instalar nada, ele só ativa. E ele, ele salva de, direto no Drive. Tá? E eu tenho a opção de colocar só a minha câmera, o eu vou Eu vou experimentar não botar o um microfone, tá? Porque para não tirar o microfone daí, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou tirar isso aqui. Só minha tela. Vou, re... vou fazer um record. Tomara que não fale. Seleciono de novo, compartilhar o que eu quero, ou se eu quero só o PowerPoint, né? Mas eu gosto da tela inteira. E compartilho. Ele vai dizer assim, ele abre uma telinha. Três, dois, um. Oi, vendo, pessoal, vendo, tudo tô bom? Começou. Tô gravando. Eu ativei, eu só cliquei aqui. Eu só cliquei aqui e dei um record. Porque eu já ativei ele, entendeu? Ele já tá ativo. Para ativar é muito simples. Ali no videozinho mostra ali na extensão, nas configurações, extensões. Isso. É bem simples. E aí eu tô gravando aqui, bababá, e eu, pá, terminei a gravação. Eu tô com as mãos levantadas. Ele tá fazendo automático. E ele tá aqui salvando o videozinho, tá? Ficou curtinho. Eu potei esse Eu tenho um copy... E eu posso mandar para as pessoas. Ou eu ainda posso fazer download, MP4, botar no YouTube. Então é um negócio bacana. Aqui eu tenho a opção de botar o teste durante tá? o Zoom. Tá? Então, assim, é, é uma ferramenta bacana. Eu tinha comentado no início, eu, eu assino ela. Tá? Eu assino ela e não é cara. E para mim é muito útil. Ó, eu, vou, eu vou deletar ele para vocês terem uma ideia, que daí eu fica mais rápido de vocês verem, todos os que eu já tenho, ó, tá vendo? Então eu tenho uma base aqui, né? De tempo em tempo, ah, isso aqui eu não preciso, esses feedbacks já passaram, então eu deleto, tá? Alguns deles eu vou deletar, eu tô botando lá no YouTube também, sabe? Então é um gerenciamento dos nossos videozinhos, assim, né? Botar título, ajuda, ó, aquele título que eu mandei antes ali, que eu passei no chat, tá? Então esse é o Screencastify, tá? Tudo bem aí, pessoal? O pessoal tá indo embora, já perdemos muita clientela. <risos> Não, ainda estamos com 64. Entendi. <risos> uh, Oi. Fiz uma, fiz uma, já que agora tá meio no final de feira, daí dá para uh -huh. bagunçar a aula. Uh, tem aqui, mas uh, alguma sugestão de ferramenta, tipo, para entrevistar alguém mesmo a distância? Sei lá, quero entrevistar um São Paulo e tal, e, e disponibilizar essa entrevista pra turma? Depois eles comentaram, propor uma tarefa. Sim. Tu pode, usar o, tu pode usar o Elos, tá? O Elos, uh, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho uma turma, eu tenho uma página do Elos, tá? Ó, já, olha quando, é bem legal porque eu começo a minha produtividade. Ó. Todos os, todas as reuniões que eu já fiz pelo Elos, tá? Então, por exemplo, eu tava ali, ó, eu vou dar um start, tá? Olha só. Que bom que tu perguntou. Então, por exemplo, hoje, de detalhe, eu tenho uma reunião com um pessoal de uma empresa que, que descobriu um projeto de educação financeira e eles querem que, que eu faça webinários para eles. Bem legal. Bem legal. Aí, o que, que eu vou fazer? Estão vendo? Essa cara lembra alguma coisa para vocês? Le lembra um lugar maravilhoso. Não, não, não é essa tela, desculpa Essa cara assim <risos> Essa tela Lembro o Moodle, né? O MCONF Né? É a versão então, comercial, só. né? Do MCONF É a versão comercial, exatamente Então, por exemplo, aqui, ó Deixa o eu... Luiz Ó, vou mandar só para ti, tá Luiz? Mas quem quiser pode entrar também, tá? Não é só para o Luiz Ó, olha como é que acontece Acontece a mesma dinâmica lá pela versão gratuita, a gente consegue gravar, tá? Então, gravar duas só, tá? De graça é só duas. Então, o que que eu fiz? Uh, de graça, duas, só dois aqui. Só arquivos. duas. É, Isso. só duas. Mas aí... Não, eu não sei qual é o valor. Tá. Não sei. Esse eu não sei qual é o valor. Mas olha só, Luiz. Tudo Menos de 12 jovens, tá? Eu salvei aqui, tanto que eu já até já excluí, eu, deixa eu ver aqui se ela tá por aqui. Eu gravei, porque aconteceu tanta coisa depois. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Foi no dia 16 de maio, 1 e 38 eu baixei, botei lá no meu drive e mandei pro chefe escoteiro. só ah, tá aqui o um vídeo. E eu, e eu tinha outras, entendeu? Então ele tá garantido lá. Eu faço download, boto num lugar meu, faço um link no YouTube e tu tá com a tua entrevista. E tu deleta isso aqui, entendeu? Não preciso usar. A, a, só da, ali na plataforma que eu consigo manter duas, mas eu posso. Isso, fazer... claro! Tu pode lugares. fazer quantas tu quiser. Faz, Entendi. baixa, ele demora também um tempinho pra ficar pronto. Então, ah, eu fiz já 16. Depois de uns dias eu fui lá, baixei e mandei lá para o Jonathan o link do, dos escoteiros, do, da, da sessão, entendeu? E eu posso vir aqui e apago. Libero. Como eu, não, como eu não tenho gravado as minhas, as minhas aulas, né? Eu não estou não, não fazendo isso. Mas esta é uma forma sem custo de tu fazer. Tá? Pronto. E que passa Pô, do antes tempo. Deixa eu aproveitar que eu estou monopolizando um pouquinho a tua atenção. E, e, e se tu quiser colocar tudo isso lá no Drive, no Google Drive. Mas vai ficar muito pesado também, lá tem uma para poder ter. Sim, né? é, ah. mas aí tu, tu faz como eu fiz agora. Eu tô trio youtuber agora. Eu fiz isso. Espera eu... aí que eu tô na abinha errada aqui. aqui. Aqui, ó. Eu criei aqui ó, no YouTube. Aqui. Então, vamos, vamos lá. Ó. Eu tinha colocado aquele. Aquela... Aqui, cadê? Tem uns que estão sem. De tempo em tempo eu. Ah, tá, vamos botar aqui. Ó. Eu só jogo aqui. tá? Aí, ele vem um padrão. Aí, eu coloco aqui: tutoriais, foto o título né, do Moodle para o professor. Aí eu posso botar aqui um blá blá blá. Ele está carregando ainda, mas eu posso ir andando, tá? Eu digo que é para, que não é para criança, né? Se eu quiser se colocar numa playlist, vem aqui no next. Aqui eu nem coloco nada, mas se eu quiser botar coisas no meio do do, do vídeo eu consigo ainda, tá? Mas eu, eu confesso que eu não, não deu tempo. Eu posso botar private, né? Só recebe quem quem Tu escolhe, né, ou quem tem o link, né, ou o público. E aí tu pode ainda escolher quando... Como você tu tenha. escolhe para quem só pode, vai visualizar? É quem tá listado na tua... quem, tá, quem, quem assina o teu canal. Teve uma época tá. que eu até pensei, porque quando eu, eu, eu, eu... tenho disciplinas que eu dei à distância, né, até pensei, ah, vou fazer, mas eu ah, acabei, é muito... muito é, é que eu, Faço muita coisa, sabe? Então, às vezes, né? Então, não, não, não era uma preocupação tão grande assim. Mas se tu quisesse, os youtubers, eles têm, né? O canal, assinantes do canal tem isso, né? Mas enfim, uh, mas tu tem como tu fazer isso. Mas a diferença é essa. Né? Só quem tá no canal, quem tem o link, né? Ou qualquer um encontra. Se alguém colocar lá, tutoriais no Moodle, vai achar meu vídeo. E aí, depois eu publico aqui, tá? Eu só não vou, não vou... Não vou publicar ele. Uh, mas vocês viram que é simples, né? E essa é, é, esse é um caminho tranquilo de fazer, sabe? Vai lá, grava, baixa, põe no drive, faz, joga com o YouTube. Ah, mas a gente não fazia isso antes. Depois, né é. Não fazia isso antes. Por isso que a gente está se ajudando agora. Né? Mas é por um tempo, né? Eu espero que volte tudo que era antes um pouco diferente e, talvez. Tá? Eu tenho uma pergunta, qual é a diferença da gente uh, gravar a aula no MConf ou no Screen? Dá para ser nos dois? Sim, o Screen, quem, quem é que falou agora? Ana Beatriz da Notição. Ana, Ana, olha só, o, o, eu a aula, tô dando aula é no MConf, tá? O que o Luiz me perguntou é se alguém de fora é, alguém de fora do, do MConf, não consegue entrar no MConf, tá? Que é o que ele me sugeriu. Não, Aí, isso é... eu entendi. Eu tô te tá, perguntando tá. antes ali do Screen, que tu falou ah, que... Ah, o Screen, é que o Screen... pode gravar tuas é, screen... aulas no Screen como no MConf, eu não entendi bem a diferença. Ah, então tá, né? não, desculpa. O ScreenCastify eu, eu uso especialmente para uh, capturar a minha tela, para fazer uh, explicações bem objetivas. Eu não, não, não recomendo... Uma, um vídeo de uma hora e meia, entendeu? Eu não, nunca fiz uma hora e meia só com um screen O eu, que, eu, que eu, de repente, que confundiu ali é que quando a gente tiver no Google Meet e ele vai, ele vai gravar a aula, ele vai gravar num diretório nosso Um diretório sim, do sim, Drive sim. nosso não é eu E eu aí só... a, a minha sugestão é carrega isso para o YouTube, sabe? Porque vai ficar muito pesado também, né? Haja espaço uh -huh. para tudo isso, né? Salvo ah. que esse espaço fique numa nuvem da URIGS, né? Porque é só ver aqui os meus de Screencastify, esses tempos eu fiz uma geral aqui. Ah. Eu até assino o, o, o, o Drive, sabe? Porque para mim é... Eu não quero ficar com um pouquinho espaço. Então, você a diferença aqui. de tu gravar no MConf, por exemplo, se eu quero gravar já, que nem tu tá dizendo, ah, já vou gravar minhas aulas no MConf, sim, sim. é uma aula maior, de um tempo maior. Claro, se uma aula no screen, maior. É uma é uma isso. coisa pequena então uma é isso é uma explicação um tutorial eu por exemplo assim no screen eu uso muito eu comentei lá no início não sei se tu estava quando eu comentei né para dar ah, feedback foi. né para dar os ah. feedbacks para explicar agora por exemplo esses tutoriais para mim está sendo muito útil sabe para mim ah. o angel né? para mim, por exemplo, às vezes eu recebo um e-mail, e alguém pergunta, Ai, como é que faz um sei que? aí que eu vou te fazer um vídeo. Tô assim, as pessoas estão e o legal ah, é que as entendi. pessoas baixam e começam a usar, né? Uhum. Até lá no, no S.O.S. as pessoas começaram a usar para poder explicar como é que preenche, como é que é muito mais, né? Fica visualmente e ganha tempo. Uhum. Uh, bem, pessoal, o último que eu queria comentar, mas eu já passei para vocês é o mural, né? O desculpa, o peddler, né? Não sei como é que a gente tá, Carla, porque já estourou o prazo, né, e, e, e eu não sei vocês, né, se, se o almoço tá encaminhado, né, enfim, mas eu, eu, eu, eu deixei para falar mais sobre as ferramentas do Moodle, né, fica aqui o, o, fica aqui o material para vocês terem uma ideia, por isso também tem os videozinhos, né, é um, eu vejo assim, que é um pouco mais avançado esse usar Padlet, usar um mural, né? usar um Kahoot, mas aí o um Kahoot tem que ser síncrono também, né? Mas tem um mentimeter aí também que vocês já experimentaram e tem ali os, as explicações um, detalhadas de como é que usa. Hein, Carla, o que que tu acha, assim, se tá, a gente pode dar já um refresh, assim, dar uma... Congelou tudo aqui para mim, agora. Aqui. Ué, cadê a Carla? Oi, pessoal. Uhum. Oi, tudo bom? É. Oi. é, tá aqui, Carla. Eu tô, não tá me Ah, tá ou... aqui a Carla, agora, agora tá aqui. <risos> é uma foto antiga. Eu parei com o compartilhamento aqui. É. Não, eu, eu, eu não tenho restrição de tempo. Eu acho só que é importante a gente dizer que a aula vai estar gravada e podemos disponibilizar já lá naquele teu link que tu ah. passou para todo mundo? A aula de hoje? Qual o link? Qual deles? O primeiro, onde tem o material do, no uh, Google Drive? Ou criamos outro link? Uh, pa pra... pa passar de novo? Não. Ah, o pessoal está me perguntando... Onde deixaremos disponível a gravação do Zoom da aula de hoje? Ah, assim, ah, sim, sim, tá. Podemos deixar lá no teu link ou deixa, criamos outro link? Mas aquele meu link é, é, é, do... é a apresentação. É a apresentação. Ah, não, é uma pasta no teu Google Drive? Ah, tu quer, me, tu quer me passar o link para botar lá, tá? Não, ia ficar eu só o som. Melhor. É. Vou, vou fazer melhor, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Que, última coisa que eu vou compartilhar. Tu, a gente pode, assim, compartilhar, tá? Eu vou mostrar a última coisa, prometo. Tô todo mundo com fome. E eu vi que meu marido nem começou nada a fazer, nada de almoço, então não sobrou para mim. Olha só, eu estou montando um peddler Tá? Junto com o professor Ariel A gente não, tá, não divulgou ele ainda, tá, Carla, porque a gente está querendo botar mais algumas coisas Então, por exemplo, uh, sobre, sobre esse painel, sobre isso E aqui, quase tudo do que eu estou falando para vocês vai estar tá aqui A gente poderia disponibilizar aqui, porque daí fica o link e remete a essa gravação e, Mas como é que o pessoal acessa o Padlet, se ele não foi divulgado ainda? Não, mas a gravação tu já tem agora, em seguida? Sim, daqui a 20 minutos. Ah, é? Tá. Não, eu posso... Uh, não, um... eu, só tô pensando, eu só tô pensando que, por exemplo, tu tem que mandar por e-mail para essas pessoas ou a gente põe um link na página da Escola de Administração, da na, na, na Escola de Engenharia, talvez? Não é sim, melhor? Sim. Eu vou ah, gerar ó, no, no canal da. pode botar no meu canal. Eu ponho no meu canal ali, ó. Isso aí, a gente tem que ter mais cabeça para ajudar, é muita coisa. Pensa que não me dá um nó. Ó, eu faço assim, ó, salvo o link, eu coloco no meu canal, coloco no grupo do WhatsApp e tu coloca na página da, da escola. Tá. Eu vou fazer, eu vou botar no Google Drive daí e daí gera um link e te passo para tu disponibilizar Sim. Tudo por lá. É muita, agora tem muitas, é. agora são muitas possibilidades. É. Bem, então tá, pessoal. Eu agradeço aí a paciência. Desculpa aí se eu tontei você, mas não foi a intenção. E é, é bastante coisa, mas eu queria já entregar aí um material. Façam, leiam com calma, né? E fico à disposição se quiser tirar a dúvida. Lembrando aquelas dicas iniciais: não é para sair fazendo tudo ao mesmo tempo, fazer uma coisa de cada vez e gradualmente. E, e assim, ó, eu, fico, eu vejo, assim, tem professores que, que participaram lá do, do, do outro encontro, que estavam, assim, um pouco uh, inseguros, né? E aí entraram em contato comigo, dizendo assim, ah, eu tô ajudando outros colegas, é isso mesmo. E estão trazendo coisas novas, diferentes, sabe? Então, assim, é um, é um momento que, que ninguém tá julgando ninguém, sabe? E, e que a gente tem que se ajudar, né? Então, assim, foi a minha intenção de estar tá compartilhando é poder, assim, né, tem muito mais coisa que nem eu imagino que, que seja, né, mas é mostrar, assim, que a gente, é possível, tá, é possível a gente uh, levar dentro do, de algumas ferramentas aí do que a gente tem. Mas o Moodle, só com o Moodle, gente, já é suficiente. É, em síntese é isso, né, que eu, uhum. que eu vejo, assim. Ai, Wendy, fantástico, assim, pelos bate-papo aqui que eu tenho acompanhado, super, super elogios, adorei tudo. Ai, que né? bom, que Queria... bom, né? Que Ai, bom. É... Queria muito agradecer ao Wendy, porque ela, ela fez na, na parceria esse curso, está se expondo assim como é. nós, né, Wendy? Porque dar aula para a professor é sempre mais difícil, né? mas é importante mais não e, e ah mas e, é legal é muito legal né eu, eu e assim e é importante uh, comentar uh, que uma dessas dicas eu acho que é sempre disponibilizar o material antes né porque dá uma certa uh, diminuída na ansiedade de que a gente está perdendo alguma coisa Exatamente. né tanto é. disponibilizar é. o material antes quanto disponibilizar a gravação né porque caso se alguém perca é. alguma coisa e eu acho que também deixar bem claro que a gente pode fazer tudo isso que a Wendy fez ou fazer só o Moodle e as duas já são válidas, né? As duas aulas já são uh, válidas, né? Apenas usando o Moodle ou o Moodle, mais todas esse conjunto de ferramentas, né? Então, Wendy, é. parabéns, muito obrigada. E a gente, faz, então tá. a gente promete fazer mais uma agora específica de avaliação se o professor Alberto aceitar o convite, que eu acho que ele já aceitou, né? E eu adorei também a ideia do, do grupo do WhatsApp. Não sei se todo Aham. mundo entra lá, Wendy, para a gente poder... se quiser. Quem quiser, entra. Ah, Quem quiser, entra. É um, grupo, é um grupo, assim, extra-oficial, né? Não sim, vão sim. depois me esticar, dizer que ela ah, está fazendo grupinhos paralelos. Eu tenho um monte de grupinhos. E, uhum. e eu, na verdade, eu criei esse grupo até para o pessoal ver como é que funciona. né? Uhum. E está funcionando até em termos de pessoal compartilhando, né? Coisas... É, é, é para isso, né? A ferramenta tecnológica. Alguém soube de uma coisa, posta lá, compartilha, fica sabendo de alguma coisa, né? Não tem nada, não, não, não, não, não tem nenhum, assim, não, assuntos aleatórios não, não tem é, nada. Né? A, a é pergunta só, era mais se, saber pode... se a gente se, se unia a esse grupo ou se a gente criava outro grupo, mas eu acho que por enquanto tem espaço lá ainda. Tem, tem, ah. tem. Acho que, que difícil chegar em 200 e poucos lá. 36, é. Não, é só porque hoje, não sei se tu viste, né? Nós tivemos 100 pessoas, né? Não, mas entraram bem pouquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Tá. <risos> é. Tá ótimo. É, mas é que às vezes a pessoa se assusta, né? Assim, o... uhum. Ai, mais um grupinho, né? Mais uma coisa. Uhum. Mas enfim, esse, esse a gente só quando sabe alguma coisa mesmo. Tá, muito então obrigada tá. pela parceria, Wendy, e conta com a gente se precisarem tá de bom. alguma coisa da escola de engenharia. Não, não, igualmente. Então tá, pessoal, sucesso, desejo aí tudo de bom e estamos juntos. Vamos juntos. Né? É isso aí, nossa universidade está junta sempre. Beijo para vocês, prazer. beijo. Até beijo. uma próxima. Parabéns pela apresentação. Tá bom. Obrigada. Ai, quanta gente, eu morro de vergonha. Sou tímida, Carla. Eu assim. sou assim, eu sou uma pessoa super tímida. Uhum. Carla, parabéns mesmo. Foi show de bola, viu? Tá Muita coisa, a cabeça, imagino que não só a minha, tá assim, borbulhando, mas uhum. uma panorâmica bem legal aí. Vamos tá. em frente. Tá bom. Excelente, claro. muito obrigada, Carla. Excelente. Tá bom, obrigada, pessoal, prazer. o em Carla, ter o material também ajuda, né? Porque Sim. é bastante material, coisa. É. É. Não, o o é material tá muito coisa. bom, né? E ter os vídeos e ter, assim, ter, ter mais de uma forma de comunicação é importante, né? O Sim, WhatsApp, isso, e... isso, não, tu sabe que, que enquanto o pessoal vai saindo, né? Isso é uma coisa que eu me dei conta uh, agora com o projeto de educação financeira. Uhum. Porque às vezes a gente pensa assim, qual é o canal? E-mail. Aí eu resolvi perguntar, como que você gostaria de receber o apoio? Aí, tem até gente que quer por Telegram E aí, tu te... eu nem falei aqui, né? Mas eu, esse semestre, eu estou estudando Telegram é, Agora, tem um monitor Que está me ajudando Porque o Telegram Eu recebi, até vou te mandar por um WhatsApp Do Start-se Conhece essa, essa uhum, iniciativa? Uhum. Eles têm um grupo Um grupo no Telegram com várias dicas Eventos e coisa. E eles, eles têm muito ajudar. conteúdo é muito... E é legal, então assim, a pessoa vai recebendo Se ela uhum. quer e, e eu achei interessante que no grupo do, de educação financeira, quando a gente abriu, como que você gostaria de ter o apoio? Tem pessoas que disseram: ah, eu quero ganhar. A gente botou as opções, né? WhatsApp, e-mail. Tem gente que, que quer WhatsApp, que não quer e-mail. Tem gente que quer o Telegram. Tem gente que quer é, ver a live. Então a gente fez. A gente tem várias atividades. A gente manda um, uma uma vez por dia dicas no grupo de WhatsApp para quem está. A gente manda uma newsletter por e-mail pelo pelo Mail team Eu acho que eu te comentei, né, que eu tô conhecendo um monte de coisas novas, Esse né, que que, que tu gerencia, quem abre o e-mail, quem, quem, quem clica, né. Uh, a gente tá fazendo live, eu tô fazendo live toda segunda-feira no Instagram com um convidado de fora. Então, uh, são diferentes públicos. Ah, cansa? Ah, eu não sei, não sei se cansa, eu não digo que cansa, sabe, eu acho que é, que é um trabalho, que é um que faz parte. E a nova a nova tendência é essa, sabe? É vários canais. Uhum. Não, eu não vejo que assim, um repeteco, ah, eu tenho no YouTube, eu tenho eu tô lá no Insta, tô não sei o que. Não, tem que só ter um jeito de, de gerenciar tudo isso aí, né? Uhum. Mas enfim. <risos> então <Vamos>. tá? É. <risos> tá bom, então. Tá Até bom. a próxima, então. Tá, Você me eu avisa vou... quando for do, do professor, esse de questionário? Que daí eu quero participar também, porque... Mas é, tá um o Alberto pouco... tá aí ainda, Alberto? Acho que não. É, vou ter que mandar um e-mail para ele, porque eu não tenho o celular dele. Até onde sim. eu sei, ele não usa o celular. É. Tá, mas eu, eu te aviso sim a ideia tá. é que seja muito rápido e, e assim que tá. eu gerar aqui o Google o link do Google Drive eu te mando para tu, tu publicar me manda e aí eu já já dou um jeito de, de fazer ah, ou outra, de baixar outra, uh, assim Wendy acabou que vão ser dois vídeos tá porque uma hora caiu o meu Zoom nunca tinha acontecido só que caiu tá. e daí quando ele cai ele ele ele gera automaticamente a gravação tá. assim. Daí quando eu entrei tá ele começou a gravar novamente vão ser dois daí Não, parto tranquilo. Parto de dois tá bom tá não tá ótimo então, então tá, tá brigadão, beijo. viu, Carla? Tchau, desculpa tchau. aí qualquer coisa, isso eu fiquei Foi assim ótimo. um pouco do... <risos> Gerenciar tantas telas. Um beijo, beijo. tchau, tchau. tchau, tchau.